usada então vamos lá pro nível 2 do Diablo 1 da expansão Hellfire se vocês não viram o gameplay do primeiro nível, vejam porque ficou uma vergonha dando jus ao nome do canal, jogo muito mal, lá eu mostro pra vocês tudo que vocês não devem fazer, se vocês quiserem ter sucesso no Diablo 1 cara, não tem tutorial dicas melhores do que o gameplay o primeiro nível, assistam lá, clica aqui no card e assiste lá, depois agora nós vamos detonar o nível 2 cara, hoje eu me sinto confiante Aquele mon que vai vingar o nível 1, um, que foi um desastre nós vamos detonar, rapaz, presta atenção, presta atenção mas antes, não pisca na vinheta, bora que eu aqui um jogo muito mal e bora pro nível 2: Tartema, nosso Monk Brabo. Se vocês estão vendo esse vídeo deste gameplay, por primeiro do que o do nível 1, um, lá eu pedi ajudas de uma build pro meu Monk. Então, se vocês puderem fazer essa gentileza pra mim de botar uma build aqui, porque eu não posso ver, é um combinado, eu tenho que jogar a cara no modo raiz. Então... Quem puder me ajudar, deixa a build aí, se você tá vendo a primeira vez, se sensibilize comigo e coloque essa build aí, beleza? E se quiserem também dar dicas de como eu posso me sair melhor aqui no jogo, porque, cara, tá uma catástrofe muito ruim, eu, eu tô tendo muita dificuldade de jogar com o Monk, nem sei se é possível jogar com o Monk. Se você já zerou com o Monk também, deixa um comentário aí pra ver se é possível. Se inscreve no canal, cara, vamos crescer essa comunidade, botar esse jogo muito mal lá em mil inscritos, me ajudem! E eu prometo pra vocês que eu vou trazer mais vídeos desastrosos ensinando tudo que vocês não podem fazer pra se tornarem jogadores profissionais. Bora! Level 1. Ah, eu tinha salvo bem na entrada do Level 2. Eu não sei se é possível. Mas eu acredito que não. Os monstros respawnarem novamente, sabe? Porque eu queria poder upar mais. Cara, que catástrofe! Nossa, aquele bicho! Agora sim, cara. Corre ataque. Corre ataque sem sucesso. Nossa, o clique tá péssimo. Vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Nossa, só tem mais 47 Firebolts pra usar esse arco aqui, ó. Ah, um arco não identificado e tal. Quando eu upar, eu vou colocar inteligência nesse monte Começar a usar umas magias Bem, como eu fiz no nível 1, eu vou fazer no nível 2 também E vou explorar o máximo possível para pegar recursos E também para farmar o meu boneco para ver se eu consigo fazer um gameplay apresentável, pelo menos Caraca, mas eu limpei tudo aqui, cara Nível 3, jamais iremos Vamos lá Nossa, cara, eu não posso ficar errando isso aqui Cara, olha quantos scroll aqui, mano. Portal, healing, identify também. o que, que é esse Portal. E esse aqui? I have no room. Vixe, calma aí, né? vamos arrumar um espaço para ti. Pegar esse book para nós. Caraca, tô um forte. Vou usar o scroll para voltar para a cidade pela primeira vez. Aqui. Olha aí, que bonitão, cara, olha, bonito, hein? Uhul! Bem, eu vou baixar um pouco o som porque eu... É, não vai rolar. Tá no mínimo já. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é reparar meu item. Reparar a minha vida, minha saúde. Agora eu vou falar com o Olá, meu para identificar um meu item. Ah, vamos identificar, sim, sim, pode ser. Tem como guardar os itens? Eu não lembro se nesse jogo tem onde guardar os itens. Ah, mês eu vou vender, né? Vou vender mês. Esse óleo de acuracidade. Ó, oh, interessante esse daqui. Então vamos vou me desfazer que aqui jamais. Dá pra juntar? Não. Olha, posso usar o livro de Fireball. Aprendi. Agora eu sei tacar bolas de fogo por mim mesmo. Olha ali. Eu tenho que aprender isso aqui, cara. Sério, isso aqui é muito importante que eu aprenda essa magia. Eu já sei? Ah, não. Esse aqui é o scroll. Não é a spell. Ah, tá, desculpa. Podemos voltar lá e vamos tretar com a galera. Bora. Uma curiosidade do Diablo 1 é que ele foi concebido, primeiramente, como um jogo para ser jogado em turnos. Por exemplo, a gente enfrentar um Fallen. Você clica para dar um ataque, ele dá um ataque, você passa o turno pro mob e o mob te ataca. Mas aí os desenvolvedores eles perceberam que não era tão bacana com a dinâmica que te pretendia pro jogo na época e decidiram inovar. E usado isso na época era muito inovador. Fazer um bonequinho desse aqui se mover e bater de forma dinâmica sem parar. Todos os outros jogos eram baseados em turno. Diablo 1 criou isso também. Olha isso, quando eu digo, cara, que esse jogo é uma essência para muitos outros jogos, eu não tô brincando. Falo isso bastante no gameplay do Diablo 1, que é do nível 1 tá lá no card. Vocês vão ver depois e vão se inscrever no canal também. Esse jogo, cara, ele quebrou muitos paradigmas e foi a base de muitos outros jogos que nós jogamos hoje em dia. Por isso que é tão famoso o Diablo, né? Por isso que, às vezes, a gente pega tão pesado com a Blizzard porque todo mundo espera algo revolucionário como foi o Diablo 1. Então, nós temos essa expectativa. E o Diablo 2 também foi incrível. Torcemos para que no Diablo 4 agora, eles consigam acertar. Caraca, eu sou forte como bastão. Eu tô achando que o meu problema no Gameplay 1, cara foi que eu troquei para Nace tá olha isso é quem esperava um gameplay que eu ia fazer alguma coisa de errado até agora impecável tá só não consigo carregar as coisas também né eu preciso lá vender as paradas senão não consigo pegar né Vou salvar o palpe. Chega de passar a ponto de magia, eu sou um Monk, eu tenho que ter um equilíbrio entre destreza, força, vitalidade e magia, que, que M, né? Nossa, usar isso? <risos> Agora eu tenho cura, rapaz, sou brabo demais. Vou gastar todas essas coisas aqui que eu tenho, não dá pra vender as staffs mesmo. No primeiro gameplay eu tento vender esses staffs com muito afinco, percebi que não é possível. Se for possível, se vocês tiverem pego nesta parte, se inscreve no canal e deixa um like pra me ajudar a conseguir vender as staffs, porque eu não sei como é que vende. Pelo menos deixem uns likes de motivação pra que eu continue tentando zerar esse jogo. A palhaçada acabou, palhaçada acabou aqui, garotada. Acabou. Ninguém foge mais. Que aqui é treta. Ah, demais. Toma, toma. Comecei o nível 1 errado, mas o nível 2 eu tô arrasando. Eu sabia que ia chegar um momento em que o, a minha experiência com o Diabo ia se destacar no gameplay. Os erros do. do nível 1 jamais vão se repetir. Hello, my friend! Stay a while and listen! O problema era a mace. Whoa, well, what can I do for you? Outra curiosidade legal do Diablo 1, que como vocês sabem, o jogo foi lançado lá em 1996. Quando ele foi lançado, recebeu atenção zero da mídia, dizem que ninguém sabia do jogo. E aos pouquinhos, do boca a boca, ele foi crescendo. E antigamente a informação não corria tão rápido como hoje. Foi quando o jogo começou a se tornar um grande sucesso e vendeu milhões de cópias. E outra coisa que fez toda a diferença foi que a Blizzard lançou uma comunidade online para que as pessoas pudessem compartilhar dicas e truques. Então, cara, isso agigantou ainda mais a empresa e o próprio diabo Opa, olha o desafio, olha o desafio. Oh, meu forte, forte, forte. Oh my goodness. Boa, bola, de fogo! Eu bravo demais! Nossa, eu sou muito forte, cara! Eu tô jogando muito esse jogo. Vamos voltar pra cidade. Ah, só tem mais um! Não vamos, não. Deixa eu ver se eu consigo organizar as coisas aqui pra pegar esse item. Não tem muito milagre pra fazer, cara. Bah! <risos> Quebrou a minha armadura, cara! Meu. Eu achei que ela ficava, tipo, que nem no Diabo 2 Que ela quebrava, mas não sumia a ela... chocado Por isso que eu tomei dano horroroso aquele bicho lá ah, Agora eu vou ter que voltar pra cidade Aqui, ó Isso Ó, oh, que caro Vamos prazinho. aqui Olha Foi meu último portal. Nossa, eu gastei meu portal muito rápido. Vamos lá. Seguimos. Esse é o nível que eu vou enfrentar o Debutcher, o açougueiro. Que é bem naquela parte central que eu passei por ela e tinha bastante sangue. É Deve ser lá. Cara, eu não sei o que isso aqui tá. Se vocês souberem para que serve esse Scroll of Search que eu acabei de utilizar, por favor, comentem aqui também. Vamos salvar, que agora vão vamos lá naquela área que é meio perigosa Que é bem esse, é esse central aqui, ó O boss Vamos ver, olha, tá vendo essa área ali? Bem a cara de ser açougueira aqui, tá? Deixa eu me preparar Me preparar com o quê? Colocar o Stafford Vai dar certo Bora ah, fresh meat Cara, a expectativa de matar esse bicho é zero, tá? Pô, absurdo, cara. Bicho absurdo de forte. Vou salvar bem aqui na frente. Agora vai dar boa. Ah, fresh meat. Sai, sai, sai, sai, sai. Que isso, cara? Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Pra cidade Vou gastar meu dinheiro, vou comprar as paradas Tudo, vou vir mega equipado pra cá Eu Eu, eu jurava Que o Diablo 1 tinha como você Farmar nele, tá? sense a soul in search of answers eu achei onde vem as staffs agora vai uma vez Vocês estão no canal de jogo muito mal E isso é o que está acontecendo Eu não consigo matar o The Então eu vou encerrar A gameplay no nível 2 Indo para o 3 Para a gente ficar mais forte E depois voltar para deitar esse bicho aqui Porque nesse level cara, Por mais que eu comprei item Refiz as coisas Nada adiantou Então a gente vai ter que ir pro nível 3 Pegar recurso Pegar nível Voltar aqui e dar uma surra nesse cara. Não se esqueça de se inscrever no canal pra me ajudar a vencer o debut. Só vou conseguir vencer o debut com a sua inscrição. <risos> Sério, galera, se inscreva aí no canal pra, pra me gerar alguma motivação pra fazer o um nível 3, pelo amor de Deus. Que eu já praticamente desisti com esse debut aqui. Péssimo. Obrigado aí pelo seu tempo. Até mais. Tamo junto. Fui. FRESH MEAT